Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje estamos na lição número 7 dons de elocução. E vocês que já estão inscritos no nosso canal, muito obrigado por vocês estarem permanecendo firmes. E também convido a compartilhar esse vídeo, essa vídeo aula com mais pessoas, né? Compartilhar grupos da sua igreja para que mais irmãos tenham acesso à informação, tá? Tem muitos irmãos, às vezes, não tem nem condições de comprar uma revista da Escola Bíblica. Então, você que está aí, é só dar um clique, compartilhar. deixa seu like também, tá? sua curtida em nosso canal. E se você não está inscrito ainda, escreva. se está convidado a se inscrever. No lado superior tem um sininho. Clique nele para você receber as notificações de que foi lançado o novo vídeo, amém? Vamos lá então, <coughs> os dons de elocução, aqui que eu vos falo professor Ronald, tá? Sou professor do Instituto Teológico, Metanoe. Vamos aqui, texto áureo, diz assim, mas o que profetiza, fala os homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Nossa Verdade Aplicada disse: as manifestações do Espírito em profecia, variedade de línguas é interpretação de línguas, resultam em edificação, exortação e consolação ao corpo de Cristo. Nós temos três objetivos, falar sobre a confusão acerca dos dons de elocução, Despertar no crente o desejo pela busca dos dons e mostrar a relevância dos dons para a igreja. É, Nos texto de referências tem 1 Coríntios 14, versículos 26 ao 31. Por favor, leia aí, tá? Tranquilo, com calma. E eu já vou na nossa introdução, já vou no comentário. Então, disse assim: nesta lição veremos os dons conhecidos como dons de elocução. Esses dons devem ser empregados exclusivamente para edificação, exortação e consolação, para que não haja desordem no seio da igreja. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele nos escreve orientando. tá? E é claro, esse objetivo aqui, está sendo mais especificado para esses três dons, mas ele se expande, tá, para todas as manifestações de dons espirituais, sempre nosso objetivo, independente de qual dom, né, deve ser edificar, exortar e consolar, tá? Nós fazemos parte do sistema chamado igreja, do corpo chamado igreja, então vamos selar por ele. dom de revelação, de dons relacionados a elocução. Primeiro, profecia. Segundo, a importância do dom da profecia para a Igreja de Cristo. Terceiro, julgar a profecia. Então, vamos lá. Diz assim, no nosso 1, 1.1, os dons relacionados à elocução. A profecia, a variedade de línguas e a interpretação das línguas são manifestações do Espírito Santo, classificadas como dons de elocução. Os mesmos capacitam o membro do corpo de Cristo a falar sobre naturalmente. Então, a elocução está falando de falar, de se expressar. Né? Às vezes, a pessoa nunca fez um curso de oratória, mas o dom do Espírito Santo pode vir e manifestar, fazendo que a mensagem seja transmitida com clareza. Tá? Nós vamos ver já aqui. Dom de profecia. Este dom, esta voz profética, se consolida pelo cumprimento fiel em pelos e pelos resultados. Veja: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos ser convencido, de todos ser julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Veja só, Então a profecia, tá? é, o apóstolo Paulo disse, olha, se esse dom, se manifestar na igreja, e uma pessoa que não conhece nada do cristianismo, que é um douto e que não conhece, tá? Ou mesmo um crente que não está vivendo compromisso com Deus, mas o Espírito Santo revela algumas coisas né, pelo dom da profecia, essa pessoa é convencida né, de que Deus está ali, porque na profecia Deus revela os segredos do coração são manifestos. Então, essa pessoa pode se lançar sobre o seu rosto, se humilhar, porque ele descobre que Deus está no meio da sua igreja. Então, por isso, é de suma importância o dom de profecia, porque nós, naturalmente, não conhecemos o que está dentro da pessoa, mas uma palavra inspirada pode trazer isto tá, à tona, né? É, o dom manifesta, falando desses pontos que ninguém sabe, tá? A importância do dom de profecia para a igreja de Cristo. Seguir a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Importa-nos reiterar que a sua importância é tamanha, pois aquele que profetiza edifica a toda a igreja. Assim, através do dom da profecia, o Senhor fala abertamente, de forma simples e direta, com o ser humano. Com o intuito de edificá-lo, lo e consolá-lo. Então, Paulo nos chama a atenção para o dom da profecia. Tá? Por quê? Diz, é para a edificação de toda a igreja. Isso é muito importante. Paulo está preocupado com todo o corpo de Cristo. Não que não haja necessidade de não se edificar particularmente, tá? mas edificar o todo é como você tomar uma vitamina tá? que vai ajudar todo o teu corpo em si. Você pode tomar outras vitaminas especificamente para uma área do corpo, mas tomando uma vitamina geral, diz, isso vai fazer bem ao todo. Tá? A profecia, então, edifica toda a igreja. Está em Horton... Ele coloca a sua opinião de que o sermão de Pedro no dia de Pentecostes não foi um sermão na acepção comum da palavra. Olha, antes foi uma manifestação do dom de profecia. Tá? Isso aqui é importantíssimo que nos entendamos. Porque a palavra profeta, conceitualmente, é aquele que fala em lugar de Assim, quando uma ministração é inspirada por Deus, é chamada de profecia, tá? Eu não sei se já aconteceu algumas vezes com você, né? Mas algumas vezes que eu ministrei, tá? É, assim, naturalmente, né? Com a, a, a palavras inteligíveis, tá? Sem falar em línguas, né? No final da mensagem, várias pessoas chegaram e falaram, olha... Essa mensagem só foi para mim. Meu coração foi tudo que eu precisava, tá? Então, a profecia, tá? Pode se manifestar também o dom de profecia quando alguém está ministrando a palavra e essas palavras são pontualmente para o coração da pessoa, tá? Então, Stanley Horton nos coloca isso e eu creio Piamente que é assim também, tá porque após a mensagem de Pedro, as pessoas se achegam convencidas pelo Espírito Santo, tá? são edificadas. Bom, é julgar a profecia, né? João e Paulo orientam, provar e julgar a veracidade dos profetas para ver se está em conformidade com a Bíblia. Veja, 1 João 4,1 diz assim: Amados, não creiais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o evangelista João está dizendo, escuta com atenção como a mensagem está sendo transmitida, não acredita em tudo, não creiais em todo Espírito. É, porque ele diz já tem falsos profetas. Pode ser uma mensagem pregada, pode ser a manifestação do dono profecia com variedade de línguas misturado. né A pessoa fala em línguas estranhas e fala, a própria pessoa fala a mensagem. né Eu acho que você já viu isso. Mas qualquer uma das duas deve ser analisada à luz da palavra de Deus. Tá? diz então, falem dois ou três profetas e os outros julguem. Não é para julgar o profeta, tá? é para julgar a profecia. Muito cuidado com essa questão. A igreja deve julgar meticulosa e publicamente com deliberada consideração e avaliação o que o Espírito está dizendo. Tá? Isso inclui como a profecia se alinha com a palavra de Deus, como satisfaz a necessidade, tá? Qual é o propósito de Deus e que os crentes devem fazer com o que ouvem para edificar o corpo. Então, a profecia, ela tem um direcionamento claro, tá? É, se aquela mensagem profética, tá? Ou que aparenta ser profecia, está indo contra a palavra de Deus, ó, deixa de lado, tá? Isso é muito importante, eu já tive experiência no ministério pastoral, dirigindo igrejas, né? Quando alguém começava a profetizar tá coisas que são contra a palavra de Deus, Tá? Aí nós discernimos, né? julgamos pela palavra e pelo Espírito Santo, tá? alinhamos, veja aí, isso é bíblico ou não é? E tá? é simplesmente, né? Debaixo de unção, eu mandei parar né? essa profecia tá? e expulsamos né? esse espírito enganador, tá? porque está indo confrontando a palavra, tá? é, levando as pessoas a se desviar da palavra. Por isso é importante nos julgar a profecia, não é o profeta, tá? não confunda, né? é, o profeta não importa quem é a pessoa sendo usada, importa o conteúdo, porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Às vezes alguém pode olhar aquele irmão ou aquela irmã, nossa, aquele irmão quantas vezes errou, agora ele falando em línguas, profetizando para mim, pode ser, a gente não sabe se ele já pediu perdão, se arrependeu. Deus perdoa no momento que a pessoa se arrepende. tá Isso é muito importante. Variedade de línguas. O ensino de Paulo sobre o dom de variedade de línguas, expressão em línguas, em Atos e Coríntios, o dom de variedade de línguas serve para edificação do crente. Este dom é uma das manifestações do Espírito Santo quando este se revela através de uma expressão falada de maneira divina nunca aprendida pela pessoa. Tá? Olha só. Então, o ensino de Paulo sobre o dom de variedade de línguas é bem esclarecedora o apóstolo Paulo a respeito do dom de variedade de línguas, em 1 Coríntios 14, ele escreve sobre este dom com finalidade de constituir algumas diretrizes para ajustar a forma desorganizada do, de culto que a igreja de Coríntios estava realizando. Então, na igreja de Coríntios, tinha um monte de irmãos falando em línguas, em variedade de línguas. Há vários irmãos, como disse nosso propôs Pentecostal né? no RTT. Tá? Variedade de línguas sendo faladas, um monte de pessoas. Aí Paulo disse, olha, se não há intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Não está proibindo falar em línguas. está dizendo que fale sim, só que fale baixinho. Eu vou ser com Deus. Porque se você está falando em línguas estranhas, é para a tua edificação, tá? Agora, se você começa a falar em línguas e há interpretação, aí é outra história, tá? Aí pode continuar falando em línguas em voz alta. É, portanto, diz, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem, tá? Isso é na nova versão internacional. A Bíblia versão, né? É, Nova Internacional. É, para os incrédulos, disse o comentarista Benson, a quem você fala em sua própria língua, como em Atos 2.8, ou seja, atrair sua atenção para o Evangelho e convencê-lo de que o que é entre ele é a verdade de Deus. Olha só, então quando Paulo aos Coríntios disse que as línguas são um sinal para os descrentes. Ele está lembrando de Atos dos Oito. que aconteceu em Atos 2:8? Quando os irmãos são batizados com o Espírito Santo, recebem na mesma hora o dom de variedade de línguas e eles falam das grandezas de Deus. Em diversos idiomas, tá? elamitas, persos, né? é, gregos, tá? em várias línguas eles falam. E, os, e as pessoas dizem assim, olha, eles não são judeus, como ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua? Tá? Então, nesse momento, tá? o dom de variedade de línguas é dirigido para, como um sinal para os descrentes. Eles percebem que Deus está lá. Falando com eles. Em Atos 2,8, né, este é o texto que eu já falei, como pessoas ouvimos na nossa própria língua. Tá? Então, nesse contexto, esse é sinal para os discretos Em Atos 1,4, em Atos, aliás, em 1 Coríntios, né, a diferença básica está no propósito. Em Atos, é uma evidência, como acabamos já anteriormente falando, que os discípulos realmente haviam recebido o dom prometido do Espírito Santo para revesti-los do poder do alto e ainda teve a manifestação do dom de línguas, porque lhes escutam falar das grandezas de Deus em suas línguas. Já Em 1 Coríntios, o propósito tá, era a bênção a outras pessoas na congregação, por isso é necessária a comunicação, tá? Então, esses irmãos de Coríntios já estão batizados com o Espírito Santo, tá? Eles começam a falar em variedade de línguas, mas muita gente de uma vez, tá? Então, quando estamos na igreja, Paulo disse, e as pessoas começam a falar em línguas, né? Se não há intérprete, né? Deve ficar quietinho. Agora, se há interpretação, né? Aí sim, tá? Porque é uma mensagem para comunicação, uma mensagem da parte de Deus, né? Então, nós vamos ver aqui no 2.3, que o dom de variedade de línguas que exerce a função da edificação pessoal do crente, tá? o apóstolo Paulo deixou registrado que este dom serve para que o crente edifique a si mesmo. Então, é, é muito interessante e importante que você sozinho em casa pode orar em variedade de línguas, tá? É, você deve ter percebido que alguns irmãos que recebem o dom do batismo com o Espírito Santo, eles falam só um tipo de língua. E a quem tem o dom de variedade de línguas, ele pode orar em línguas o dia inteiro e não repete. Ele é diversas línguas ele fala, tá? Não, ele não tem noção. Que idioma que seja, talvez não em nenhum idioma, tá? mas a pessoa fala em variedade de línguas em oração consigo mesmo. Dom de interpretação de línguas. Né? Uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. O dom de interpretação de línguas está sujeito a outro dom e este dom deve ser empregado para edificação da igreja. É, o dom de interpretação de línguas é a revelação divina do Espírito Santo emprega um crente para declarar à igreja o significado das palavras pronunciadas pelo profeta em outras línguas, tá? Segundo o Ferreira, né? É interpreta assim, a interpretação de línguas, né? É um significado traz o significado das palavras pronunciadas pelo profeta em outras línguas. Uma manifestação sobrenatural do Espírito. Né? Algo que através, que estava trazendo confusão à igreja era a ausência do dom de interpretação de línguas. Paulo deixou registrada a seguinte orientação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, por três, e por sua vez, e haja intérprete, ou seja, fala um, os outros estão em silêncio, fala o outro, os outros em silêncio, e o terceiro fala em silêncio, ou seja, um por vez. E quando um está falando, tá, ele só continua falando eu vou exaltar, se há intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo em com Deus, tá? porque aí é para edificação própria. Tá? Quando é para edificação de toda igreja, ele pode falar alto, mas tendo o intérprete. O dom de interpretação de línguas está sujeito a outro dom. Então percebemos na Bíblia que o dom de interpretação de línguas não atua só. Ele sempre estará atrelado a outro dom, que é a variedade de línguas. Né? Então, não pode haver interpretação de línguas se não há variedade de línguas. Certo? Então, a interpretação é tão milagrosa quanto a própria língua. E isso quer dizer que quem possui o dom de línguas não vai procurar decifrá-la com a mente. Mas sim... É, pede e recebe a interpretação da mesma fonte divina de onde surgiu a língua, que é o Espírito Santo. Então, talvez você já viu, né? mas é, na igreja, às vezes a pessoa está falando em línguas aqui, está falando em variedade de línguas, e Deus levanta outro irmão e traz a interpretação. Então quando ele fala e se cala, né, Esse aqui interpreta, e ele se cala e fala de novo. Essa pessoa esse interpreta e se cala, tá? E vai assim, manifestando, tá? O dom de variedade de línguas e a interpretação de línguas, OK? Então, a parte importância deste dom para edificação da igreja, o apóstolo Paulo deixou registrada a seguinte orientação. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? O que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que o dom de profecia é maior que o dom de línguas, com o objetivo, tá? O objetivo é o quê? Edificação. Agora, se o dono de, interpretação, de variedade de línguas tem interpretação, é, está na mesma equiparação tá? da profecia, porque vai edificar toda a igreja, ok? Então, não, não está dizendo que um é inferior ao outro, mas dentro do propósito, edificação toda a igreja ou edificação pessoal. Né? Quem fala em variedade de línguas sozinho, consigo mesmo, se edifica a si mesmo, ok? Bom, concluindo, falamos sobre a confus confusão acerca dos dons de elocução. Despertamos no crente o desejo pela busca dos dons e mostramos a relevância dos dons para a igreja. Meus amados, eu convido vocês... Mas talvez se inscrever no nosso canal, se não está inscrito, compartilha, tá? deixa seu like. Se quiser deixar um comentário, agradeço. Deus te abençoe, tá? E em breve, em breve, estaremos ministrando um curso para professores da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados. Deus vos abençoe. Desejo que tenha uma boa escola bíblica dominical. Paz do Senhor Jesus.